Muito bem, gente, vamos lá. Segunda aula, presta atenção. Como nós já conversamos, nós estamos baseando nossos estudos no desenho geométrico do Antônio Jaime de Noir. Conforme a primeira aula desenrolou, falando sobre as classificações e tal, aqui no próximo capítulo, no capítulo do conteúdo 4, onde nós estamos estudando os pontos e as linhas, nós podemos ver alguns exemplos. Né? Um desses exemplos Falo dos símbolos convencionais né? Ó, Que representam Aquilo que nós estamos estudando lá, Reta, semi-reta, segmento E como é a indicação disso né? Conforme a gente vê é... por aqui né? Ótimo. Mas não é isso que eu queria mostrar não. Na verdade eu queria mostrar esse quadro Quando eu falei para vocês que o desenho Geométrico. Ele segue algumas orientações, que também estão relacionadas ao desenho técnico, era especificamente em relação a esse ponto. Se você observar o quadro, ele vai ter sete tipos de linha. Né? Como essa linha é chamada, contínua, tracejada, traço ponto, zigue-zague, sinuosa. Né? Como essa linha deve ser traçada, ela é fina. Ela é média e ela é grossa. Para cada tipo, ó, linha fina, ela serve para a linha auxiliar. Linha média, fina e alarga, pode substituir ambas. Grossa, larga, solução de problemas, contornos visíveis. Isso em relação à representação. Né? E agora aqui, ó, quando eu tenho a tracejada, veja bem. Ó, tracejada é o nome... Ela é uma linha fina, média ou larga. E ela serve para contornos invisíveis e linhas auxiliares. E a linha traço ponto, ela é estreita, observe aqui. E ela serve para eixo de simetria, posições variáveis, ou seja, linhas de centro, etc. Uma coisa interessante desse livro, ele traz aqui, não sei se vai dar para vocês acompanhar é. Os elementos da geometria são. Então, quais são os elementos que nós vamos estar estudando? Né? O ponto, como nós já vimos no primeiro vídeo. Depois a linha, que nós também vimos. O plano e o sólido. Então esses quatro elementos são o nosso foco de estudo. Ponto, linha, plano e sólido. Sendo que, qual é a característica do ponto? O ponto não tem dimensão. A linha tem apenas uma dimensão, que é o quê? É o comprimento. Né? Então, uma linha tem apenas o comprimento como dimensão. E o plano? Um plano qualquer? Ele tem comprimento e largura. Não é isso? E o sólido? O sólido já vai ter o quê? Comprimento, largura e a altura. Muito bem. O que nós vamos fazendo aqui agora? Nós vamos ver um exercício em relação à mediatriz. O que é a mediatriz? É um, a mediatriz de um segmento de reta é a perpendicular traçada ao meio desse segmento. Então, como que eu construo uma mediatriz? E vamos ver a particularidade dessa mediatriz. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho um segmento que é dividido ao meio pela mediatriz, todos os pontos que eu identificar nessa reta, que divide o segmento em duas partes, estará equidistante, ou seja, a mesma distância do ponto equivalente. Então, no exemplo aqui, nós vamos testar isso. A M1 está à mesma distância que B M1. Né? É basicamente isso. E nesse exercício, nós também vamos trabalhar Alguma, alguns conceitos de utilização né? uma das coisas que eu queria chamar curiosidade é o seguinte, até fiz aqui clarinho, um pouquinho, vou fazer um pouco mais forte para a gente entender né? então se eu tenho aqui ó, um esquadro e esse nosso esquadro, quando nós compramos, nós exigimos que ele tivesse um ângulo de 90 graus né? um ângulo de 60 graus é esse, e um ângulo de 30 graus. Né? Outra coisa que nós compramos no outro esquadro é que esse esquadro tivesse um ângulo de 45 e mais um ângulo de 45, e outro de 90 graus. O que nós podemos pensar? Quer dizer, metade do ângulo de 90 é 45. Né? Então, se eu quiser dividir esse ângulo de 90, eu já tenho aqui o esquadro é, ideal para isso. Vamos ver, se se funciona essa divisão, então, eu vou utilizar o esquadro de 90, apoiado à base, né? quer dizer que ele está completamente reto, e vou traçar aqui uma linha. Quando eu falo em traçar, é traçar, tracionar. Então, ó, tracei uma linha. Né? Aleatoriamente, vou traçar uma nova linha aqui. Ó. Eu não sei a distância entre essas... Não sei, mas vamos supor que eu queira fazer e desenhar aqui um quadrado, por exemplo, né? O que nós temos que pensar? Que eu preciso traçar aqui, então, uma perpendicular para marcar a base desse quadrado. Então, aqui uma linha perpendicular, né? Porque ela está perpendicular às duas linhas paralelas, né? Nós vimos na linha referência, uma linha referência a outra. Elas estão paralelas. E ela é perpendicular porque ela mantém uma relação aqui de 90 graus. E também tenho essa linha que está paralela à minha régua base. Muito bem. E eu tenho aqui dois pontos identificados. Nós não falamos lá que nós conseguimos identificar o ponto pelo cruzamento das linhas? Foi isso? Então ótimo. Veja bem. Se eu tenho um esquadro de 45 graus e as linhas estão numa relação perpendicular... Ao traçar essa linha aqui, ó, concorda que eu estou dividindo esse 90 graus em dois ângulos iguais de 45? Ó, então, eu tenho que posicionar a minha labiseira exatamente nesse cruzamento para que eu possa traçar, fazer uma linha exata no ponto. Aí começa aquela questão de precisão que nós já conversamos. Da mesma forma aqui, ó, posiciono, estabilizo o meu esquadro, coloco o ponto e a lapiseira exatamente em cima do ponto, encosto e vou traçar. Olha só, ao executar essa ação, ele identificou para mim dois novos outros pontos, como nós vimos, né, é um cruzamento de duas linhas, apesar de estarem inclinadas, ele, ele está identificado. Né? Como eu dividi no 45, 45 aqui, o que, que aconteceu? Né? Esse ponto que surgiu aqui no meio é o ponto central. Dizendo que essa medida é a mesma dessa, que é a mesma dessa, e consequentemente é a mesma dessa. Então, são o quê? Segmentos congruentes e, e consecutivos? Não. Como são esses segmentos aqui? Ó? Congruentes e consecutivos, porém não colineares. Muito bem. Vamos lá. Então eu vou traçar aqui o encontro dessa, dessas duas linhas. Posiciono, encosto o esquadro e vou traçar. Exato. Então eu tenho aqui a formulação de um quadrado. Então, nós podemos dizer que esse ponto é no meio porque esse segmento que foi criado aqui, então, se eu der um nome né, para cada segmento, A, B, C e D, eu tenho aqui AD é igual a BC. AB é igual a DC. Né? Então, eles são iguais, eles são congruentes que tem a mesma medida né? e eles estão consecutivos Bom, vamos lá, então eu tenho aqui um quadrado muito bem, por que, que eu estou chamando essa atenção? Porque se eu tenho a divisão desses dois ângulos iguais o encontro dessas linhas que está equidistante quer dizer, a mesma distância que eu tenho daqui até esse ponto e daqui esse ponto é a mesma distância. Né? Por que, que eu sei isso? Por causa dessa divisão de 45 graus. Então esse ponto aqui é o ponto do meio. Se esse ponto é o ponto do meio, eu posso dizer que a linha que passa por esse ponto ó, divide o segmento AB em duas partes iguais. Né? Então, essa reta, essa reta R aqui, seria a mediatriz. Desse ponto. Muito bem. Qual que seria o nosso próximo passo? O nosso próximo passo, então, seria trabalhar o quê? Agora, a construção dessa média 3 com o nosso compasso. Né? Então, vamos entender essa questão da equidistância, ou mesmo a distância que eu falei para vocês. Vou fazer aqui do lado, ó então vou criar uma linha reta, aqui do lado, para que vocês possam ver melhor, vou criar aqui uma linha reta, utilizando meu esquadro, né? vou marcar nesse esquadro, vou é, chamar essa reta de S, né? e vou marcar aqui dois pontos. Né? F e G. Dois pontos o quê? Quaisquer. Por que quaisquer? Porque eu não peguei a régua, né? não fui lá, peguei a régua e medi e tal. Então, dois pontos quaisquer. F e G. Muito bem. Eu quero traçar a mediatriz aqui, entre esses dois pontos, sem utilizar instrumentos. Né? Quero é, que seja exatamente o meio eu vou pegar o, o compasso, né? colocar uma abertura qualquer, desde que ela seja um pouco maior que o meio, que é a metade do segmento. Então a gente consegue fazer uma aproximação, ah, acho que aqui é mais ou menos o meio e tal. Não. qualquer abertura, pouco mais do que a metade do segmento, posiciono a ponta seca em F, ó. E vou, um, um vou fazer um traço, ó. fazer um traço, ó. Para cima, se eu quiser traçar embaixo, caso eu não tenha utilizado a régua como base, né? Então eu sei que essa reta S está paralela à minha régua da pranchita, por isso que eu posso fazer só em cima. Mas se eu não tivesse feito, eu traçaria em cima e embaixo. Então, ó. Mais uma vez, ponta seca, lá e aqui. Como é a mesma distância, né? então a mesma distância que eu usei aqui, é a mesma distância que eu usei para cá, para poder traçar, né? eu consegui a identificação de pontos que são congruentes, ou melhor dizendo, coincidentes. Né? Tem pontos ó, que são coincidentes, esse ponto... Tem que coincidir com esse de baixo. Por quê? Porque eles estão no meio do segmento. Então, essa aqui é a mediatriz. Ou seja, eu estou criando a, a construção geométrica de uma reta né, que passa pelo meio de um segmento F, G ou qualquer e divide esse segmento em duas partes iguais. Como que eu fiz isso? Utilizei o compasso com aberturas idênticas, tanto para F quanto para G, e achei o ponto de, do meio. Ou seja, é uma equidistância. Então, se eu pegar a abertura aqui, ó, de F até o ponto de cima, nós vamos verificar ó, ó, a mesma, mesma distância de F até o ponto de baixo. É a mesma distância. Então eles estão equidistantes. Se a gente unir esses pontos, ó, vou pegar o esquadro, vou pegar aqui. Vou mais fácil aqui, ó, se a gente unir esses pontos. Nós vamos conseguir perceber melhor o que Essa equidistância, Ok? Então, essa é a forma de construção da mediatriz. Muito bem. Na próxima aula, na terceira aula, nós vamos ver como que a gente utiliza os quadros. Senão vai ficar uma aula muito longa. Ok? Até mais. Tchau para vocês. Não sintam saudades. Tchau, tchau.